Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e neste vídeo eu irei ensinar a fazer um abdominal para a parte inferior do seu abdômen passo a passo aqui é para você aprender realmente mas para fazer atividade física tem que ter a liberação do seu médico e se você quer trocar a gordura por músculo tirar a flacidez por músculo cardápio ganho de massa magra tá aqui ó na descrição desse vídeo só por 23 reais feito por um nutricionista presta atenção tem muito cardápio aí na internet que não é feito por nutricionista aqui o cardápio é feito pelo nutricionista parceiro do canal só R$ o cardápio se você for comprar direto no nutricionista fazer, você vai ver que o preço aí passa dos 130 mas aqui o cardápio R$ reais porque você é seguidora do canal, se não é, passa a seguir, vamos lá, vem comigo, você vai deitar assim em decúbito dorsal, que é deitado de costas, deitou ambas as mãos nas laterais do seu corpo, somente isso, você vai fazer o seguinte, Esticar a perna direita sem tocar o calcanhar no chão. Vai segurar nessa posição com a perna esquerda flexionada. E aí você vai elevar a perna direita o máximo que puder e volta lentamente. Sempre sem tocar o calcanhar no chão. Um. Eleva. Desce. Dois. Três. Quatro. Só cinco. Cinco. Pronto. Flexiona a perna direita. Estica a perna esquerda. Sente a parte inferior do seu abdômen. Eleva a perna. Um. Dois. Três. Quatro. 5. Perfeito! Esse exercício que eu acabei de explicar passo a passo para você poder fazer, seja na sua casa ou mesmo na academia. Professor, eu tenho caneleira, eu posso utilizar? Sim, pode! Aqui só dei o exemplo, exemplifiquei com cinco repetições para cada lado. Ele trabalha também a frente das suas coxas, como também vai trabalhar a parte inferior do seu abdômen. Este exercício, ele é ótimo, porque ele vai trabalhar dois grupamentos diferentes, que é tanto a parte das coxas, como inferior de abdômen. Não se esqueça, para ter resultados reais, trocar gordura por músculo, flacidez por músculo, cardápio, ganho de massa magra, na descrição desse vídeo. Gente, vocês podem até não acreditar, é uma promoção do canal, porque o nutricionista em parceria comigo, fez esse presente para vocês por só R$ 23,00, cardápio feito por nutricionista. Muito obrigado, até nosso próximo encontro!